Diferente uh, do que a maioria das pessoas pensam, né? não é um, um, um sistema que usa chás para curar nossas inferioridades, nossas emoções, nossos sentimentos negativos. Muitas pessoas acham que ah, a fitoenergética é um curso de chazinho. Não é. Ela está muito além disso, muito além mesmo. A fitoenergética, além de um sistema de cura natural, que catalogou, que buscou na natureza 118 plantas, entre elas ervas, flores, frutos, caule, raiz, qualquer parte da planta. Além de ter catalogado na natureza essas 118 plantas que são usadas para equilibrar nossas emoções, a fitoenergética a gente pode dizer que é um movimento cultural. É um movimento uh, de uma mudança de mentalidade para voltar para a nossa casa, para o nosso habitat, que é a própria natureza. Então o ser humano hoje né, se encontra num mundo de ansiedade, de depressão, de hiperatividade, de toque, né, de tantas coisas emocionais, de tantos problemas emocionais, síndrome do pânico, tendência suicida, tudo isso porque o ser humano está afastado da sua própria essência e afastado da natureza também. Uma pessoa que é conectada com a energia das plantas, ela tem sentimentos mais evoluídos, mais purificados ela se conecta mais com a harmonia, com a compaixão, com a criatividade, com o discernimento, com a luz. São pessoas mais amorosas, ela se conecta mais diretamente com o amor, o amor divino, a compaixão, então, quem está mais perto da natureza, quem vive conectado com a natureza, está mais presente para isso, né? e quem está mais afastado se torna mais agressivo naturalmente. Quem mora em grandes cidades, né, que só tem vista para o cinza, que não enxerga uma planta, não consegue interagir com uma planta, essas pessoas têm uma tendência maior à agressividade. Então, a fitoenergética é um movimento cultural que visa desimpregnar a nossa mente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 Então, eu sempre falo aqui dos dois Fs, né? Quem me conhece há um tempo, quem me segue já sabe. A gente tem duas opções, ou caminho da floresta ou caminho da farmácia. Então, qual caminho você tem feito ultimamente? A caixa de chás na sua casa, ela ganha em tamanho da caixa de remédio? Ou a caixa de remédio é maior do que a caixa de chá? Aí a gente já vê... Pelo tamanho da sua caixinha onde estão os chás e o tamanho da sua caixinha onde estão os remédios, a gente vê quem venceu aí, se foi a floresta ou se foi a farmácia. O que que acontece, gente? Ah, Patrícia, então tu está falando que os remédios são uma coisa ruim? Claro que não. Os remédios são ótimos, eles nos ajudam, eles nos ajudam a curar principalmente problemas físicos. Mas quando o problema é mental, é emocional, é espiritual, as plantas têm mais alcance, porque a energia delas é feita sob medida para nós e não apresenta efeitos colaterais e nem contraindicações. Já o remédio que é feito na farmácia, ele arruma uma coisa muitas vezes e estraga outra. Então, às vezes, você usa um remédio para dor de cabeça e ele vai curar a cabeça. Às vezes, nem curar, às vezes, é só remediar... Né, no sentido mais paliativo, mas vai causar um efeito colateral no estômago. Aí você precisa tomar um remédio para o estômago que vai te causar um outro efeito colateral. E quando você vê, você está tomando 7, 8, 10 pílulas por dia. É normal no Brasil uma pessoa de 50 anos consumir 50 cápsulas por dia, como se fosse uma por ano. Então olha como a gente está distante né, da natureza. Esses dias eu vi um na TV... Acho que foi no Discovery, falando sobre isso, exatamente sobre isso. Até não, não lembro agora o nome do documentário. Mas quanto que coisas simples uh, podiam ser corrigidas né? e não precisaria tomar remédio. Por exemplo, a maioria das vezes que uma pessoa tem enxaqueca, dor de cabeça, é falta de água no organismo. Então, se as pessoas bebessem mais água, essas que têm dor de cabeça, enxaqueca, naturalmente a dor ia passar. Mas o ser humano é imediatista, ele é ansioso, ele quer atingir muitas metas, muitos objetivos. Aquelas frases como correr atrás do prejuízo, correr atrás da máquina. Então ele não tem tempo nem para a água chegar no estômago. Não tem tempo nem para a água entrar né, na, na, na, na, nas células, para as células se hidratarem. Não, o ser humano não tem tempo, ele precisa resolver aquela dor de cabeça de preferência em cinco minutos. Porque ele tem muita coisa para fazer e muitas tarefas para dar conta. Então, se a gente fosse menos ansioso, né, tivesse um pouco mais de paciência e soubesse esperar o tempo das coisas, elas se resolveriam de uma forma natural. Então, uma dor de cabeça, às vezes, é intestino preso, às vezes é falta de água, às vezes é uma preocupação, às vezes é falta de respiração correta. Então, se o cérebro tivesse mais oxigenado, a pessoa estaria mais tranquila e sem dor de cabeça, entende? É muito importante, então, que a gente sempre tente meios naturais antes de ir para as medicações, porque elas sempre vão deixar um rastro de subproduto no nosso corpo e vão gerar sobrecarga no fígado, vão gerar sobrecarga nos rins, vão gerar sobrecarga no sangue, nas células, né, em várias partes do nosso corpo. Enquanto que, quando a gente consome chás, ervas, né, temperos. Quando a gente coloca as plantas na nossa vida, quando a gente traz as ervas para a nossa vida e começa a resolver as coisas de forma natural, a gente evita também a produção de remédios desnecessários. Hoje, a gente sabe que no mundo, eu estou falando de volume, tá? não em variedade de remédios. A variedade que tem é muito boa, porque tem remédio para quase tudo. Para quase tudo se tem remédio. Só que as pessoas sempre compram a mais do que precisa. Então, as maiores universidades americanas apontam que 93% dos remédios consumidos no mundo, em toneladas, eles são desnecessários. Então, a gente não precisaria né, consumir tudo isso. Se a gente usasse de forma correta, só 7% do volume dos remédios produzidos no mundo já seriam suficientes né, para tratar as nossas dores. Mas hoje é muito comum, porque ansiolíticos, antidepressivos viraram cosméticos, né? então é normal. A adolescente brigou com o namorado, ela vai no Rivotril. Né? Sei lá, na, na época que eu era adolescente, frustração era uma coisa normal. E hoje em dia parece que as pessoas não podem mais se frustrar. Criança não pode se frustrar, todas as vontades têm que ser atendidas. Né? Adolescente não pode se frustrar. E aí, se a pessoa não se frustra, ela não aprende a lidar com isso. E a idade certa para aprender a lidar com isso é na infância, na adolescência. Então, frustração faz parte da vida. E aí, se a pessoa toma remédio para não se frustrar, a que ponto a gente chegou? Né, de não encarar nossas próprias emoções, de não lidar com elas, de não parar para analisar o que se está sentindo. Então, isso gera falta de autoconhecimento. E a fita energética é justamente esse sistema de cura natural que traz as plantas para a nossa vida, e que traz esse autoconhecimento que a gente perdeu nos últimos 100 anos. Porque nos últimos 100 anos, a indústria da, farma, da farmácia, né? a indústria farmacêutica, ela tenta nos convencer de que o remédio é a única saída. Tem todo um discurso pronto para você se sentir fraco, impotente e precisar do remédio como a sua única alternativa. Faz 100 anos que isso está acontecendo que o nosso cérebro está impregnado com essa informação. Então é muito importante a gente desempregnar a nossa mente e tentar entender que toda cura que a gente precisa, tudo que a gente precisa, está na natureza. E isso é uma lei da física, é uma lei da química, que todo ecossistema que tem um problema encontra a solução dentro dele mesmo. Qualquer ecossistema que tiver um desequilíbrio, a própria energia dele vai se ajustar e vai se compensar e vai se regenerar então vocês podem ver quando tem um desastre natural a natureza se reorganiza e ela se reajusta o sistema dela se ajusta novamente a vida a fauna a flora tudo se ajusta novamente então nós fazemos parte desse ecossistema então as soluções para nós estão dentro dele basta a gente procurar basta a gente usar. Com sabedoria e a fitoenergética, então encontrou na natureza essas plantas que combinam perfeitamente com aquilo que a gente precisa tratar, com aquilo que a gente precisa curar, e você está aqui para conhecer mais disso.